com Oliveira e mais um vídeo para vocês, constelação, o que é constelação? Constelar é iluminar, é trazer à tona aquilo que não foi visto, diferente do que possa parecer, parece uma coisa de astronomia, constelação do Cruzeiro do Sul, sistêmico, porque nós estamos ligados a vários sistemas e vários sistemas estão ligados a nós, Muitas pessoas, muitas situações do passado, do presente, nessa esfera horizontal, muitas histórias dos nossos pais e nossos ancestrais na esfera vertical, trazem situações que são registradas no nosso inconsciente como uma lealdade, a essas situações, ou esses ancestrais, o meu inconsciente começa a trazer nuances de pedir ajustes, essa lealdade muitas vezes é cega. Conscientemente, ou racionalmente, melhor explicando então para você entender, ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe falir, ninguém escolhe ser traído. É Senão a pessoa está num estado de patologia, ela precisa de um tratamento terapêutico. Né? Mas a maioria das pessoas não quer. Ninguém quer ser traído, ficar doente, morrer, certo? Racionalmente é isso mesmo. Inconscientemente, talvez você esteja buscando isso. Buscando falências, buscando atrair novas situações em relacionamento mas sempre com o mesmo padrão, talvez porque você não esteja disponível, trazendo pessoas indisponíveis para você, esse é um exemplo muito, muito comum hoje em dia. Enquanto eu não olhar para essa questão inconsciente, que é muito maior do que aquilo que eu enxergo racionalmente, eu não vou mudar esse padrão, e mudar, que eu digo, eu não vou tirar a força desse padrão que é muito forte, porque racionalmente eu também não consigo mudar isso. É uma mudança num outro lugar, além do meu mental. uma mudança que ocorre na minha alma, na minha psiqueira, na minha consciência. A constelação: existem vários, vários tipos de constelação, individuais, com bonecos, âncoras, em grupos pode frequentar como representante até para você perceber existem muitas aí no Brasil ela traz uma percepção daquilo que não é visto por, por nós, porque nós esquecemos dessa essência de olhar para a consciência nós fomos treinados a não chegar mais a dor e essa dor quando ela é enrustida, escondida, ela tem muito poder a constelação desnuda esse véu faz as pessoas olharem para aquilo que nunca foi visto e, portanto, estava muito forte no nosso campo de consciência, fazendo com que a gente repetisse histórias ancestrais e que até os nossos descendentes repitam. É uma mudança radical na minha percepção. Constelar é isso. E é óbvio que todo ser que galga a consciência, a expansão, o autoconhecimento, necessita. Sem esse conhecimento do seu inconsciente, você vai estudar muitos livros espirituais, cursos, e vai continuar no mesmo padrão, na mesma sintonia, na mesma frequência. Não há uma percepção para outras nuances, outros planos. Eu preciso mexer na minha questão inconsciente, se eu quiser ter uma expansão, uma percepção diferente sobre a vida. Vou parando por aqui, com essas pequenas pílulas, para que você vá me acompanhando e a gente consiga juntos uma nova percepção sobre essas medicinas. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei, Ráudio.